Rapaziada e mulherada, então, que eu sou o Tietê, e hoje eu trago um vídeo muito especial aqui para vocês. Quem não conhece o meu servidor Tietank, versão 5.9, te apresento ele, é um servidor que dá cupom BATALHA10K, o servidor tá extraordinário. Lembrando bem que a gente tá até com o Black Friday, cara, em relação a recarga e vips aqui do servidor, o servidor tá uma maravilha. Eu tô colocando foco, empenho e trabalho nesse servidor para manter uma qualidade excepcional, tanto o suporte como que QV... E jogabilidade para vocês aqui mano quer deixar esse é, servidor perfeitinho a gente está trabalhando nisso e hoje eu trago um evento que eu fiz com muito carinho esse evento está muito legal mas antes eu vou pedir pra você que tá assistindo esse vídeo, tá sentado aí na cadeira ou no sofá, não sei onde que você tá, mas deixa o seu like aqui pra mim ajudar, fechou? Que isso é muito importante pra gente aumentar a qualidade desse canal aqui. Se você quer apoiar mesmo, gosta do conteúdo que eu sempre trago aqui pra você, a partir de 3 reais você se torna um membro aqui do canal, pra você poder comentar e aparecer uma fotinha personalizada aqui do meu canal aí pra você, fechou? E hey, mano, não se esquece, por favor, me dá a oportunidade de vir jogar no meu servidor. O servidor é da versão 5.9, que tá 10 k com bomba batalha, cara. Tá muito top, muito interessante. E fora que a gente vai lançar muitas atualizações. Hoje o foco é no evento, mas vale a pena lembrar essas coisas que que vai acontecer. Então, entra pra poder QVA, fazer parte dessa gangue e dessa QVA, união de força que a gente tá fazendo dentro desse servidor. É uma maravilha que tá acontecendo, fechou? mas vamos lá né galera eu tenho muitas novidades aqui uma delas é o evento que eu fiz esse evento contém muita coisa cara para você que é novato você vai fazer é, para você que é novato, você vai fazer o seguinte vai criar sua conta vai entrar aqui no servidor primeira coisa que você vai fazer é clicar aqui em evento vem aqui em evento limitado ó evento de inauguração evento é compensação de manutenção e Halloween adquira sua VIP entendeu? Você pode me chamar no WhatsApp Vou deixar aí na descrição o número E tem depois da VIP O evento que eu fiz Esse evento não tem um dia que saiu, galera Muito top mesmo, mano Olha a quantidade de coisa que vem, galera Pra vocês verem eu Vou passar devagarzinho pra vocês verem tudo que tá vindo Mas se você quiser saber Realmente o que vem eu não vou te dar esse spoiler Você vai ter de entrar aí que é a sua conta Pra receber esses itens Mas eu vou mostrar uma conta level é 32 Que não tá jogando no servidor Não faz nem um mês Como que ela tá Então eu vou mostrar pra vocês aqui, ó E é totalmente free Não gastou um real Ó Esse tal de chapoinha aqui, ó Ó como que a conta dele tá Não gastou nada, mano Você tá entendendo? Tipo Isso aqui é só item de drop Tem como você comprar uma VIP também E pegar esses é, itens aqui mas, tipo, o cara jogar, quer ver, 15, 15 a 16 dias e dropar isso tudo, mano. O cara tá como? Tá o fino do fino, né? E vou dar até uns um spawninho. Vem esse time do Brasil aqui, que é o Terno. Full 200. Sazinha 55. Vem de copo. Mano, vem muita coisa, na moral. Esse evento tá fora do normal, cara. Mas espero que vocês gostem e aproveitem muito bem. Porque, quer ver, o servidor tá lá, mano... Sensacional E a hora que eu tô gravando aqui tá uma galerinha online Mas é muito tarde né Grava a partir de 3 horas da manhã Vou mostrar pra vocês Como que você vai poder adquirir uma VIP Caso você tenha interesse E ajudar o servidor a se manter em pé Entendeu? Vou mostrar aqui pra vocês Galera, ó Tem um Discord Pra quem quer ver Beleza abriu o Discord aqui E ia falar aqui Pra quem não tem que ver é 64, é, 64 bits Que é, no caso, que ver para baixar o voucher Você pode usar o que o User Browser Ele pega muito bem E é muito leve mano, na moral Mas enfim, vamos voltar aqui No Discord Vou estar deixando o um link na descrição também Do Discord, você pegou e entrou Você pode, você tá afim de ajudar o servidor Você pode fazer uma recarga Tá na promoção, tá na Black Friday Você pode aproveitar muito bem, entendeu? Você vem aqui ó, Criar Ticket Daí você vai vir para essa página aqui ó De suporte de vendas, entendeu? Daí você Criar Ticket aqui ó Vai aparecer aqui pra mim Eu vou te atender, te mandar o site para você adquirir sua VIP para ajudar o servidor, tudo bem? Caso você tenha interesse, é claro né? Mas enfim Vamos voltar aqui pro servidor E galera, mano A estátua, eu quero ensinar vocês como que funciona Ó, tem essa pontuação aqui, entendeu galera? na estátua, ela tá quase completando 100%. Ao que ela completa 100%, tipo, a pessoa que doou aqui, ó, vai ficar aqui, ó, entre os 10, entendeu? Daí beleza, você vai doando. Isso aqui é minha conta de ADM, vai ter muito cupom mesmo, normal. Mas você doa, daí de segunda a sexta, ela, reze... de segunda a sexta, ela tá online. Chegou sábado, ela reseta e fica sábado e domingo sem pegar a estátua. Chega na, é, na segunda-feira, ela volta ao normal. Daí começa a doação. E assim por diante. E o que, que vem nessa estátua? Muitos itens da hora. Zâmia. Vem essência de honra. É, de ovário, que é para o pet. Mas você vai ganhar já dois pets aí, querendo ou não. É, já pegando os eventos que eu mostrei. Mas é vale a pena lembrar, né? Super pedra. Tem é muita coisa mesmo, mano. Pra novato, isso aqui é uma. Mano, é a melhor coisa que tem. O principal que, que a galera gosta demais é o espírito. É. Piru, espírito de luta. Piru de espírito de luta e zamia. E os blocos também, né? Isso aqui é um essencial. Muito top, mano, isso aqui. Mas é isso, galera. Muito obrigado por quem tá jogando no meu servidor. Quem tá assistindo meu vídeo, deixando o seu like. Eu tenho de agradecer, a gente tá crescendo, fazendo essa comunidade cada vez mais ficar grande aqui dentro do YouTube. A gente tem que tá sendo falado e comentado, cada vez mais tá crescendo. Então, isso eu tenho de agradecer a cada um que tá apoiando, mano. Que sempre tá tentando querer colocar esse servidor em cima. Vamos jogar. A gente tá fazendo com X4. Eu dou atenção demais, né? à toa que eu fico online até 4, 5 horas da manhã aqui. E, mano, é desgaste mental, é físico... E mano, não é muita coisa que eu passo. Mas eu tô fazendo de tudo pra deixar esse servidor que vê 100% pra vocês. Demora pra fazer as coisas, demora. Mas é a gente que ver vai alcançar a perfeição aos poucos, entendeu? Mas dá a oportunidade, de vem jogar. E não desiste, cara. Joga realmente, tudo bem? Então é isso, galera. Muito obrigado. Até o próximo vídeo. Um abraço do senhor Tietê. E fui Bad, you okay Take the worst thoughts, same Turn them to a game Take the best thoughts, same Put them on display I'm repeating your brain Till you're feeling no more pain oh. Never slow yourself down You can do some more Push past all the pain